Sabe aquele lugar que te acolhe, se preocupa com você e te oferece várias oportunidades para conseguir realizar os seus sonhos e ainda alcançar sucesso profissional? Então se prepare, você está entrando em um universo de possibilidades. Estudar ficou ainda mais fácil. Terá aulas práticas com professores qualificados, em laboratórios modernos com a mais alta tecnologia. Isso é ter uma experiência incrível. Além disso, você pode contar com uma infraestrutura que agrega o moderno com o rústico, uma tradição que existe há mais de 18 anos. Tudo isso e muito mais você encontra no Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG de Caxias do Sul, que faz parte do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, um dos maiores e mais importantes grupos de educação do país. Olá, aqui na FSG você encontrará o curso que precisa e que sempre sonhou fazer. São oferecidos cursos de graduação nas mais diversas áreas de conhecimento, além dos cursos de pós-graduação e extensão, na modalidade que mais combina com você, presencial, semipresencial ou à distância. Aqui você conta com mais de 300 professores capacitados que compartilham conhecimento e experiências profissionais nas áreas em que atuam. E para você estudar de forma tranquila em um lugar aconchegante, a FSG oferece uma infraestrutura equipada com laboratórios tecnológicos em amplo espaço para atender a todos, proporcionando participação nas atividades. Além dos professores, você terá auxílio durante as aulas de monitores já experientes. Os laboratórios permitem a vivência na prática e suas habilidades poderão ser utilizadas para atendimento à comunidade, como, por exemplo, na clínica odontológica. Um local incrível, onde após uma triagem, o paciente é direcionado para o serviço específico que precisa. A comunidade local também pode usufruir dos serviços que são oferecidos pela área de direito, com salas climatizadas e personalizadas. Existem também outros laboratórios que são equipados para que o aluno treine os procedimentos, exatamente como são feitos no mercado de trabalho. Com os investimentos em tecnologia realizados, as aulas práticas são transformadas em verdadeiras experiências reais. Para te ajudar a aprofundar nos estudos, realizar seus trabalhos e outras das suas atividades acadêmicas, você poderá acessar a Biblioteca, que possui um acervo de mais de 100 mil exemplares e mais de 12 mil e-books. E ainda possui um espaço para você levar seu notebook, tablet ou também, caso prefira, acessar os computadores disponíveis. Você vai mergulhar no mundo da leitura e conhecimento. A FSG também possui vários espaços de convivências, que são grandes, arborizados, permitindo que você possa ampliar seu conhecimento, interagindo com outros alunos e trocando experiências. Viu só como a FSG possui toda a infraestrutura, os melhores professores e o curso ideal para você? Então aproveite essa oportunidade e garanta o seu sucesso. Acesse o site e confira. Percebeu, né?